Ei, será que você não percebe que a música está desafinada? Percebo sim. Como muitas pessoas conseguem perceber quando uma música está desafinada ou não, ou uma voz ou um instrumento. Mas, será que Deus, ele presta atenção nisso? Claro que foi ele que criou todas essas coisas. Mas, será que Deus não aceita o louvor desafinado? Quando, na verdade, ele olha o coração? Será que Deus ele não ouve a oração do mundo? Ele não recebe o louvor de pessoas que não conseguem expressar sons? Ou será que uma pessoa cega não consegue enxergar a glória de Deus com olhos espirituais? Claro que sim, muitas vezes muito mais do que pessoas que conseguem enxergar, ou pessoas que conseguem falar, ou pessoas que conseguem cantar. Então, para Deus isso não importa. Até porque lábios que confessam o seu nome, bocas ou corações que adoram a Ele, é o que realmente Ele está procurando. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não está falando que adora afinado ou não. Afinal, qual que é a diferença entre adoração e louvor? Adoração é uma vida piedosa de obediência a Deus. Então, atitudes obedientes adoram a Deus. E nós podemos louvar a Deus com música, com instrumentos, com som, sendo que o louvor ele vem do coração. E a adoração de uma prática de obediência, de caminhar nas palavras de Jesus, que é aquele que obedeceu plenamente o Pai e deu glórias ao Pai. Assim, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.